E aí pessoal! Hoje estamos trazendo uma história muito legal. Eu amo história. Do Mortal Kombat 11. Pra quem não jogou, já jogou, acompanhando a nossa história aqui. E vamos lá! Ah! Começa o terror. Me agradecer, Raiden Nossa batalha Que mudou Para melhor <SILENCIO> Coitado Solta! Para com isso! Mais um pouquinho? Nunca sou, não? Você está usando meu amuleto. Devolve o amuleto pra ele. Enfim, você abraçou a verdade que os deuses ancestrais negam. Verdade essa que acabou me expulsando. A verdade que abracei, Shinnok, é desperdício dar misericórdia a quem profana o plano terreno. Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam. E começarei por você. Não faz escolha não. Como, Raiden, nem você consegue matar um deus ancestral. Você foi falar isso, seu bobo ah, Ela vai tomar o é um... raio com o, o Yelant. Yelant. Nossa Ele fez uma espada com o raio <risos> <risos> <risos> Fatalit mesmo <risos> Gente, sem piedade E o jogo só começou ela saca a cabeça do do cara. Eu entregarei você para Liu Kang e seus lacaios do submundo. Você será um aviso, um símbolo das consequências da minha fúria. Tá Começa a história. Do mal. Eita. Quem é que tá vindo? Esse não era seu destino, Shinnok. A putinha foi conferir se vez, matou o Matou mesmo. Deus do Tofão perturbou <risos> o equilíbrio da história. Mas saiba, a narrativa do universo se curva à minha vontade. <risos> consegue cegue parou, nossa. Começa o jogo. Família. Caciquei exército pronto para a luta. Hum. A Sônia chegando. A Durante 25 anos, as forças especiais foram a defesa e o ataque do plano terreno. Nós repelimos Shao Kahn. Derrotamos Shinnok. No entanto, sempre pagamos um preço por essas vitórias. Há pouco tempo, o comandante Jackson Briggs foi dispensado com honras. As feridas, tanto físicas como psicológicas, impediram-no de continuar a servir. Honramos o pai da Jack e também honramos o sacrifício dele, fazendo o que ele faria. Defender o plano terreno a todo custo. Sargento Cage, apresente-se. sua liderança e perícia em tempos de guerra lhe conferiram uma promoção a comandante mas aqui não há favoritos conforme não, a né? tradição você ainda precisa passar em um teste não final. tem favoritos eu preciso bater no meu superior na senhora no caso Vamos na mãe essa, essa é a... Cassie Kate fight <risos> rasteira. Tá o homem tinha sofrido com essa. Na cara. Que maldade, viu? A mãe não pagou o pagamento direito da menina, ela se revoltou. Fácil, né? Pronta. deu nem tempo da, da mãe respirar, mas também ela não vai bater na filha tanto assim, ó. Eita! Tô achando que não ia bater, vai deixar tá ver. Dá o um jeito nela aí. <risos> comandante Kate. Pronta pro serviço. Ó. Oh, ajuda agora a levantar. Meus parabéns, comandante. O pai chegando. É o Johnny Kate. Ah oh, não, pai. Tem mesmo que ir? Você tem o seu dever, comandante. Eu tenho o meu. Estrelar em mais uma sequência de imitação de ninja não é bem dever. Agora preciso garantir o estilo de vida que você se acostumou a ter. Oh. Ai, gente, eu tô bem aqui. Que nojo. <risos> Escreva <criança>, que nojo. <risos> General Blade, Cassandra Cage. Que foi, Raiden? O submundo. Precisamos quebrar o gelo, talvez haja uma explicação uhum. Liu Kang e Kitana já foram aliados Eles foram transformados pela maldade de Shinnok Não são mais os campeões que conhecíamos Temos que atacá-los antes que seja tarde Eita Vai pra briga Nas profundezas do castelo de Liu Kang e Kitana Fica a catedral de Shinnok O real trono do poder se o destruirmos, os mortos vivos cairão. E a ameaça Nossa. ao plano terreno acabará. Seus poderes não enfraquecem no submundo? Sim, mas tenho força suficiente para atrapalhar os mortos vivos. Isso nos garante tempo para infiltrar a catedral e destruí-la de dentro. Se então vai logo. <risos> para garantir a sobrevivência do plano terreno, todos nós precisamos nos sacrificar. Uh, já faz dois anos que eu aturo essa sua versão sombria e carrancuda que só fala de sacrifícios Sombrio? Você o cara é sombrio? Olha a, ah, a cara dele Entendo a perda, Johnny Cage. Raiden tá certo, Johnny Não estamos prontos pra outra guerra Temos de Johnny quer fugir da guerra <risos> Mas também aparece um monte de cara estranho do negócio. Eita, preol! Gente. Será que aquilo é monstros? Tá aparecendo. O filme do senhor dos Anéis, eu fugiria, nem aí não tava. Posicionados. É Caramba. bom ele ter uma boa distração em mente. Sai daí! Recuem! Ou sinto a fúria do protetor do plano terreno! Ai, ai. soltou. O poder aí, ó. Faz um quer ver? Pode. Nossa! foi bem mais do que eu esperava, achava que ia fazer uma explosão, o negócio ultrapassou o coração do monstro E como que eles vão passar? Me diz. <risos> para ter <tudo> teu jeito. <risos> vamos, vamos para <pros> fundos. <risos> Deixa os outros na frente. <risos> devagar, devagar, para não cair da escada e fazer um barulho. <risos> Gente, silêncio. O que será que tem ali? Quem vai primeiro? Vai ajudar o outro lá com a cabeça. Encontra o corpo. <risos> Shhh, fica quieto. Vamos ouvir. Vou chegar até aqui. Empeça um avanço. Obedeça chefe. Aquele desfigurado é o Cabal? Ele não era o capanga do Kino? Não se impressione com as cicatrizes. Ele é rápido. Elimine ele e a Jit. Vou lá pra baixo ativar o C4. Entendido. É, Não. Olha só o cara, meu. Indo com tudo. Vai, minha filha. Solta essa arma aí. Vai lutar. Vai, cada um escolhe o seu. Ajuda! Metal Nossa, que é bem massa, bem massacre! Já disseram que você é igual a sua mãe? Vou te dar uma surra em nome dela, cabal. Forte! Vai! Dá uma surra nele! Mata o cabal! É foda Tá girando Vai. Só mais um pouquinho pra ele não morrer. Adoro oh. brinquedos. Ó. Aguenta essa. Vai, cacique. Dá vez nele não, que ele tem bastante poder aí. Eita. Porrada que dá até pra sentir, meu. Sai. <risos> Tenta não perder muito rápido. É, até que foi fácil, vai. Jack, cadê a Jade? Ela se mandou, foi pedir ajuda. General, como estamos? Dá 10 minutos. As colunas de apoio estão afastadas de si, Que ajuda? Negativo. Só nos dê cobertura. Mais 10 minutos. A gente tem que sair daqui em cinco. Então vai logo. Que barulhento. É? <risos> que, que mais vai outra, ter, né? Sim, e daí. Pra gente ganhar tempo. A poderosa vai na frente. Você tá atrás Até parece a um monte de monstro E esse aí se lascando sozinho, coitado Imperador, Imperatriz, os seres terrenos capturaram o um templo de ossos Mas o Raiden... Ele é a distração Fica aí assistindo ele, matando <risos> enquanto os outros estão lá. De prontidão. Vai, ajuda aí. Meu, tá parecendo literalmente os monstros do Senhor dos Anéis. Cara, que. Que medo. De si. Mata tudo. O que está acontecendo aí? Tirou cobertura geral. Meu é muito e agora. Arme infinita que não dá para que não carrega onde a menina é brava tá bruno Ketana Imperatriz dos monstros não me esqueci do nosso último encontro no Templo do Céu. Ah, é, ela vai aqui, jogar tá? com a Kitana agora. Fight. Vai! Fight! Ai, ah, a Kitana pra lá... Vai último. Ah, você não é de nada. Pronta. o um chute na sua barriga. Ó, oh, desviou. Mata logo, logo ela. Eita, tinha que dar um especial, né? Especial um massacre total. Olha. de novo, isso Pera aí a vadia ó saiu né cair no chão corre! Vai, corre, corre! vai corre minha filha sai daí deixa ela ir no chão <risos> não faça isso eita será que ela morreu Vai me f... ajudar a sua mãe lá? Ela tá presa, Cassandra Kate. <risos> que fim triste para o escolhido. O Raiden tá certo. O Shinnok te transformou numa causa perdida. Fight! Esse daí é difícil de lutar. O Liu Kang. Pegar ele online vai ser é bem difícil. Cai, <risos> cai. Tô jogando e fica aí quem mandou. Pronta, não fode. Vai, mexe com ela pra ver. É agora. General, tá me ah. ouvindo? General! Mãe! Vai ajudar a mãe! Estou aqui, Cass. Aguenta, vamos tirar vocês. Coitado. Esquece. Cass. Que esquece! Vai ajudar a mãe! O quê? Eu não vou te deixar pra trás! Vai, menina. Tira esses negócios aí da frente. É uma ordem. É o seu dever. O meu dever é terminar a missão. Não foi por ela Eu te amo, Cass. Não, não acredito, man. Dê um beijo no seu pai por mim. Não faça isso, mulher. Vai, já era para você ter tirado isso faz tempo. Pede para os amigos ajudar. Ela deu início à sequência de detonação. Vai, gente! Falou isso, Jackie. Não tem como anular. Comandante! Nossa ordem era sair daqui. Lascou. Eu é, então vai você. já até entendi o esquema de deles irem atrás dela para poder estourar a bomba, né? Só assim para matar... Eita! <risos> Gente, que bomba é essa? E eles já, estão, eles já estão aí fora. Ainda bem que o cara ajudou. A sua mãe morreu como guerreira. Tomara que tenhamos a mesma sorte. Isso só pode ser brincadeira. Que bom que voltaram. Como a missão? E que missão, viu? Fiquei coração partido agora. Não. Hum. do triste, gente. Hum. Sem palavras. Foi difícil, viu? Como foi uma deusa ancestral do Raiden que veio nos provocar? Não, Não Kitana, sou muito mais Contem Gente, que isso? Que poder é esse? Reconstruiu tudo. Vou pedir construir a casa também reformar todinha eu sou crônica guardiã do tempo as areias do tempo guiam o destino dos reinos e de todas as almas neles para manter os mundos em equilíbrio. Mas a perfeição do meu trabalho foi totalmente corrompida pelas ações do Raiden. Vocês dois sentiram essa dor mais intensamente. O que podemos fazer? O passado é passado, não é? Não precisa ser. Pretendo retroceder o tempo ao início e recomeçar a história vai dar merda invento não posso criar essa nova era sozinha como essa nova era será diferente de muitas formas mas o mais importante Kitana não é aceita vai embora vocês dois como começamos tchau